E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, deixa eu tirar essa propaganda aqui abaixar um pouquinho esse som que tá um pouquinho alto, então eu não vou conseguir falar Bom, vocês vão assistir aí, em, do fundo, esse GTA maravilhoso, que é o GTA V Por incrível que pareça, é o GTA V, só que ele tá no extremo, ele tá... Uma qualidade sensacional Eu não sei se você tá tendo a mesma experiência aqui Eu sempre falo isso Eu deixo o vídeo original na descrição Porque o cara ele sobe o vídeo no canal dele em 4K Então se você tem uma TV aí Um monitor em 4K Seria legal se você depois assistir esse vídeo Ir lá no vídeo dele e assistir para você ver que realmente Tá incrível Graficamente Bom, o que nós vamos falar hoje aqui Tá ligado que houve aí O evento que premia melhor jogo do ano e algumas é, melhor jogo de, é, de esporte melhor música essas coisas que é o The Game Awards acho que é assim que se fala se eu falei errado perdão e é, nesse evento tivemos algumas novidades algumas coisas interessantes aí para o ano de 2020 que é a nova geração de consoles PlayStation 5 foi é, Golden Fall acho que é o Primeiro jogo anunciado do PlayStation 5. E o Hellblade. Primeiro jogo anunciado do Xbox. Que já tem até o formato né, dele. né Que é uma torre. Parece uma geladeira. Até os memes aí. Com <risos> a geladeira preta. Bem legal. Bom, então temos aí o anúncio dos novos consoles. Que vão sair até o final de 2020, cara. Incrível. Ai, já se vai o PlayStation 4 e Xbox One. E o negócio é o seguinte, cara, teve uma galera, tava no Twitter ela brincando tal, a galera vai ah, anunciar GTA 6. Lógico que não seria anunciado, porque a Rockstar seria muito, muito estranho ela anunciar, porque ela costuma anunciar os jogos dela nos seus canais, certo? Mas a galera tava lá, anuncia GTA 6, GTA 6, não sei o que. E o negócio é o seguinte, graficamente, você acha, você acredita que ele terá esses gráficos que você acha que vai ser melhor do que isso? Eu acho que vai ser assim sinceramente acho que vai ser assim, o GTA ele não costuma ser graficamente aquela coisa incrível, né, tem jogos que, até porque é um jogo muito grande, muito pesado, mapa grande, muita coisa, então a Rockstar não costuma deixar o gráfico incrível, eu acho que vai ser mais ou menos ali na base do Red Dead Redemption 2, e o negócio é o seguinte galera, você acha que vai ter esses gráficos? Não sei, eu só sei que até agora não foi falado nada, só rumores. Mano, pensa comigo. Em 2013, no final da geração antiga, o GTA VI foi lançado junto com o The Last of Us. E depois foi remasterizado para nova geração, que é a geração que nós estamos atual. PlayStation 4, Xbox One, PC. E... É... Só de pensar que o último GTA foi lançado pra geração antiga. A gente não pode dizer que... É... Foi um novo pra essa geração. Porque é o GTA V que já tinha sido lançado pra geração antiga. E até o momento, nada do Rockstar. Anuncia, pelo amor de Deus. Tô dando os cortes aqui, galera. Que tá cheio de propaganda o vídeo do maluco. Eu não uso de Nunca usa de E... Nada, mano, absolutamente nada Já temos aí o lançamento do The Last of Us Parte 2 Que vai sair o ano que vem, né, mais ou menos no meio do ano que vem A nova geração que já foi anunciada Não sabemos aí como é que vai ser Tem até uns, umas imagens aí, eu não sei se vai ser aquilo ali não o Playstation 5, sei lá, tá meio feio, mano, não gostei não Mas já sabemos o Xbox Nada do GTA 6, nada do GTA 6 e voltando a falar dessa, desse evento aí, galera, que premiou o melhor jogo do ano. Queria que vocês comentassem aqui, né, que quem ganhou, eu até tinha comentado no Twitter mais cedo, né? Que o Sekiro seria o vencedor. E realmente Sekiro venceu o Death Stranding e o Resident Evil Rebels 2 e mais os outros jogos lá. Muita gente tava falando que seria o Resident 2. E eu acho que seria injusto, apesar de ser um jogo incrível, mas é um remaster, um remake. Então, sei lá, um remake ganhar, não sei, velho. Dá mais a Sekiro, jogos da FromSoft que. Software que. Cara, Bloodborne é muito louco, os Dark Souls. É um jogo bem difícil, uma galera. Tem muita gente que... que. que. para, deixa o jogo de lado, nem joga porque sabe que é difícil eu até comprei o Sekiro, vou jogar o Sekiro. Eu vi alguns vídeos e tal, a história do jogo. Mano, só de saber que é essa, essa... produtora que, é da, que faz o Dark Souls... Mano, o jogo é nota mil, velho. Eu joguei Bloodborne, patinei, sofri. O jogo é muito bom. E eu já comprei Sekiro, eu vou, vou, vou jogar. Então, galera... Olha esses gráficos, será que o GTA 6 Terá esses gráficos Cara, sinceramente Eu não sei, eu só sei Que se tiver vai ser muito legal e Eu só sei, que se anunciar Será melhor ainda Bom, eu vou deixar o vídeo uh, Mais ou menos até o final Se vocês quiserem assistir aí no canal Comenta aqui embaixo Se você, a respeito dessa Jogo do ano, que para qual jogo Você tava torcendo E se por incrível que pareça, você imaginou acreditou que GTA 6 seria anunciado e realmente não foi e não, se, não, não seria. E comenta aqui embaixo aqui também. Comenta também se você acha que terá esses gráficos que, Mano, já precisa jogar o GTA assim online, muito louco, né mano. Lindo demais, cara. É demais jogar assim. Sabe? Me segue nas redes sociais, tá aqui na descrição, galera. Mais pra frente eu vou colocar minha fanpage no Facebook que tá parada, sinceramente eu não mexo nela, nada, mensagem nada, porque eu tô pensando em fazer uma, algumas lives lá. Teve até o DLC do GTA Online aí, eu costumava fazer aqui no, no canal, e eu fiquei meio desanimado para fazer live aqui, e eu vou começar a colocar aqui na descrição, porque em breve eu pretendo fazer lives lá do que GTA não sei cara provavelmente não provavelmente vou jogar outras coisas eu jogo muitas coisinhas eu platino jogos eu, né eu jogo muito jogo velho mas é isso aí espero que vocês tenham gostado continua com esse vídeo e a é nós bom oh.